Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente, senhor presidente, eu quero lamentar aqui, embora eu considere democrática de um lado e absolutamente ditatorial de outro, e vou explicar por quê, a condução de vossa excelência hoje. Democrática porque vossa excelência, depois de muita insistência, entendeu por colocar... A nossa questão de ordem relativa às comissões técnicas para que os colegas pudessem fazer as suas escolhas ditatorial, porque Vossa Excelência fez questão de induzir aqui, e aí eu entendo isso de forma combinada com todas as pessoas aqui, com toda sensação para que se desse um entendimento absolutamente desonesto do regimento interno. O regimento interno ele é claríssimo, não precisa de hermenêutica, não precisa de entendimento jurídico para saber o que o regimento diz. O regimento diz que a comissão se renova em um ano, podendo ser reconduzidos seus membros. É claríssimo isso. Quem diz o contrário está sendo desonesto. Não há outra palavra para tal. Quem diz o contrário está faltando absolutamente com a verdade. Porque recondução quer dizer amplitude. Pode-se reconduzir quantas vezes for. Quando um regimento, qualquer norma, deseja restringir, ele diz, apenas se renova por uma vez, ou por duas, ou por três. E ele diz textualmente, o que não é o caso desse artigo regimental. Quero dizer mais, que eu sei o que estou passando nesta casa e já sabia... Não me associo ao grupo do deputado estadual Sérgio Aguiar, de quem tenho divergência, divergências históricas. Não me associo aqui ao grupo do deputado Romeu Arruda, e isso na eleição ficou muito claro. Votei no deputado estadual João Jaime e votei no deputado federal Roberto Pessoa. E aqui quais são as bancadas? As pessoas que compõem são todas elas subordinadas ao deputado estadual Sérgio Aguiar e este é o grupo subordinado ao deputado estadual Romeu Arruda. E a minha ligação política, e eu reconheço isso, e tenho o dever moral de salientar aqui, é com o ex-prefeito Chico Paulino e a nossa pré-candidata a prefeita, eu, Valdete Ferro. Este é o meu compromisso político local, com o ex-prefeito Chico Valino e com a nossa pré-candidata a prefeita, eu, Valdete Ferro. Eu não tenho um compromisso político com mais ninguém. E não preciso, porque tenho o meu escritório de advocacia funcionando a pleno vapor. Nem de emprego na prefeitura de Camusim, nem de emprego na prefeitura de Granja, nem de emprego em policlínica. Não preciso. Vereador Júlio César precisa, Vereador variador Juliano precisa. O vereador Erasmo, que é o rei da moralidade, da porta de casa para fora. Porque ele trocou os votos com o senhor Romeu Arruda para empregar a sua irmã em granja para não fazer concurso. Aqui ele fala em concurso, mas em casa ele pega os votos que ele recebeu em Camusim, troca com o deputado Romeu Arruda para empregar a sua irmã. Esse é o rei da moralidade. Outros aqui, não estou ofendendo ninguém, o vereador Nal tem emprego na prefeitura de Camusim, a vereadora Lúcia, a vereadora Iracilda, o vereador Kleber, o vereador Nilson, o vereador César, o vereador James e o vereador Zezinho. Todo mundo aqui é comprometido de alguma forma. Uns com a prefeitura de Grande e outros com a prefeitura de Camusim. Eu prefiro a independência. E eu sei o quanto custa isso. E o que aconteceu de me isolarem nas comissões técnicas, mais exatamente na comissão de Constituição, Justiça e Redação, não é atendimento ao regimento, é uma perseguição política, por eu não me sujeitar aqui, nem ao deputado Sérgio Aguiar, nem ao deputado Romeu Arruda. E ter laços fortes com o ex-prefeito Chico Aluino. É única e exclusivamente por isso E todos nós que vivemos nesta casa sabemos disso Vereador Erasmo, vossa excelência continua sendo um mentiroso Vossa excelência é verdadeiramente o doutor na mentira mas não vou referenciar as mentiras apenas a que Vossa Excelência disse aqui agora. Eu vou referenciar, não respeito a Vossa Excelência, que não merece respeito de ninguém, que Vossa Excelência mente e mente muito. Mas há uma entrevista que Vossa Excelência concedeu na Rádio Liberdade FM. Vossa Excelência disse basicamente três coisas. Primeiramente que o vereador Marcos Coelho não queria a união do grupo de oposição. Essa é a primeira mentira de vossa excelência. Quem não quer a união do grupo de oposição é quem trama contra a liderança do ex-prefeito Chico Paulino. Quem não quer a união do grupo de oposição é quem trama contra a pré-candidatura de Evaldete Ferro. E mais... Quem não quer a união do grupo de oposição, não é. 45 dias antes da eleição, diz para o povo de Camusim que vai apoiar o Valdete para a prefeita. E no dia seguinte à eleição, na sessão seguinte, Vossa Excelência se lançou aqui para o Camusim ter ouvido candidato a prefeito. Vossa Excelência, com seus atos e com as suas mentiras, é que não quer a unidade da oposição. Vossa Excelência aumentou o tom da sua mentira, dizendo que eu não usava os meus conhecimentos regimentais e jurídicos para combater o grupo da situação. Eu fico imaginando, vereador Aras, como é que Vossa Excelência olha para as pessoas, porque as sessões aqui são gravadas. Quantas vezes, presidente Kleber, eu levantei minha voz, baseado no regimento, dizendo a vossa excelência, muito duramente, que vossa excelência se subordinava às vontades da prefeita Mônica Aguiar, desrespeitando o parlamento de Camusim. Para isso tem que ter coragem cívica, não ser moleque para mentir. Nunca fui moleque para mentir na minha vida, porque as gravações desta casa não permitiriam a, tam, a tamanha grandeza de molecagem. Jamais, porque basta ver os vídeos e ver o quanto Vossa Excelência mente vereador Erasmo. Eu pergunto a Vossa Excelência, onde estava Vossa Excelência, respeitosamente aqui, por um critério meramente político e não pessoal, onde estava vossa excelência quando eu estava lutando pela cassação do vereador César Veras? Onde estava vossa excelência quando eu estava lutando pela cassação do vereador Kleber Veras? Onde estava vossa excelência quando eu estava lutando pela cassação da prefeita Mônica Guiá? onde estava vossa excelência quando eu estava lutando pela cassação do deputado estadual Sérgio Aguiar. talvez como vereador Zé Carioca no Rio de Janeiro fazendo ninguém sabe o que vossa excelência deveria transferir suas identidades do Rio e viver a história de Camusim respeite quem trabalha respeite quem é honesto e não faça da sua atividade parlamentar, uma molecagem.